Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Fábio Vasconcelos. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para você a nova versão do plugin Superlinks. A gente finalizou agora a nova versão na, que está agora o Superlinks na versão 3.0. E vou mostrar nesse vídeo tudo o que mudou, algumas coisas foram acrescentadas e algumas melhorias foram adicionadas. Ok, então vamos para a tela do meu computador, mas antes disso, se você é novo no canal, já aproveita e já deixa o like Seu like nos motiva muito, nos ajuda muito a criar vídeos aqui para o canal e também a melhorar nossas ferramentas cada vez mais Ok, de... não esqueça de deixar um comentário abaixo desse vídeo sobre o Superlinks e se inscreva no canal Agora a gente vai para a tela do meu computador onde a gente vai mostrar tudo que mudou aqui no Superlinks e tudo que foi adicionado Ok, bom, agora eu estou aqui na tela do meu computador e tô aqui com o Superlinks, então o que, que mudou nessa versão 3.0, tá? Além das mudanças que você vai ver aqui, foram feitas várias e várias melhorias, principalmente na parte de clonar página, tá? Então tá muito completo a parte de clonar página aqui do Superlinks, que ficou literalmente o melhor clonador de páginas do mercado, tá? Vamos lá! agora a gente separou aqui a opção clonar, clonar páginas da parte de criar links tá então agora em criar links eu vou colocar aqui criar links. Eu vou adicionar um link. Então agora você pode adicionar seus links aqui, né? E não tem mais a opção clonador aqui, como tinha na versão anterior. Porque a gente colocou aqui, que é uma função muito utilizada. Então a gente tirou daqui, colocou lá. E no nos demais aqui ficou praticamente a mesma coisa, tá? Com a, a, a diferença que agora no camuflador, quando você camufla um link com o superlinks, você consegue redirecionar também para uma outra página quando, quando o visitante for sair da sua página. Então, por exemplo, você está promovendo um produto, é... vamos pegar aqui um exemplo de algum produto. Eu vou abrir aqui o Hotmart e vou pegar aqui o produto, por exemplo, do é... método, método tubotráfico. Vamos ver se eu tenho essa URL aqui. Não, não tenho ela aqui. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu quero essa URL aqui e eu vou clonar ela. Deixa eu pegar aqui do URL. Eu vou copiar aqui e eu vou clonar ela. Vou colocar aqui, certo? Coloco aqui. Show, certinho. É, deixa eu desligar esse celular aqui. Pronto, clonei ela, tá? Agora, quando eu vou só clonar aqui para você ver o que, que faltou aqui, que, que faltou? Ah, faltou o link aqui. Vai ser aqui dois e aqui vai ser, né? Esqueci de colocar aqui dois. Vamos lá. Opa. É, dois já tem, então vai ser três. Já está dizendo que já tem três. E aqui vou vou camuflar, tá? Estou camuflando ela. Olha só. Ela vai abrir camuflada. Abriu camuflada, vai abrir o método do tubo Tráfico, tá? Então, o que, que você pode fazer agora aqui? Ó, abriu aqui. Eu vou deixar o link desse curso que é muito bom também aqui na descrição, tá? Para você conhecer, que é o novo curso do Alex Vargas e do Douglas Castro, tá? Feito isso aqui, o que, que você vai poder adicionar aqui? Um redirect, redirect que fica aqui, tá? Então o que, que eu vou colocar aqui, por exemplo? Vou aqui em links alternativos e vou colocar o do funil. O webinário deles, tá? Então, um exemplo, eu vou vir aqui Vou colocar aqui O que vai acontecer, tá? Vou clicar de novo aqui no link Deixa eu fechar aqui Vai camuflar o link, normal, tá? Só que, quando Vamos esperar aqui Quando a pessoa for sair Vai redirecionar Deixa eu voltar aqui Vou clicar de novo, porque eu mexi ali e pareceu que mudou do nada. Não, não mudou do nada, tá? Olha só. Quando a pessoa vai entrar na sua página, no seu link camuflado, tá aqui, de boa. E força aí, vai redirecionar para outra, outra coisa, outra página que você adicionar. Agora tem isso aqui na parte camuflada e também tem no camuflador a opção aqui. Deixa eu ver aqui, opção de rastreamento que aqui você pode marcar você marcar com Pixel né Facebook e aqui você também consegue aqui em opções de visualização você consegue agora adicionar o botão do WhatsApp tá então nesse caso aqui daquela página ali que a gente criou do, do método Turbo Traf, você conseguiria colocar o seu botão do WhatsApp nessa página onde as pessoas poderiam entrar em contato com você se caso você quisesse tá isso tudo no na opção clo uh, camuflador tá na opção camuflagem vou atualizar aqui ok tá bom isso aqui foi adicionado na camuflagem agora aqui em clonar página também trouxe essas opções então clonar página segue a mesma linha da versão anterior é, vamos colocar o um link aqui continua muito fácil continua muito fácil clonar qualquer página o url pronto e se você quiser colocar agora o redirect também na página clonada você consegue é só adicionar aqui a página que você quer certo e aqui também foi adicionado uma op opção na, na página clonada né de configurar um pop-up eu já vou mostrar para você como funciona isso tá as demais opções continua a mesma coisa aqui também foi adicionado o botão do WhatsApp na página clonada certo a ativação de cookies que é muito importante também é você consegue fazer na página clonada só para ficar claro tá aí é, é aqui certo mas o detalhe mais importante aqui que foi alterado foi que você também pode fazer o redirect na página clonada por aqui poderia fazer antes poderia mas era tinha que vir aqui ativação de culpa procurar a página e tudo mais agora você pode fazer por aqui tá e também a gente melhorou muito muito a parte uh, de clonagem, então tinha páginas que não estava sendo com, com, não estava conseguindo clonar, a gente fez essa alteração. Tá, então um, um, boa parte da que existe uh, de páginas que existe na aí de afiliados está sendo uh, possível agora clonar com o nosso clonador, certo? Bom, no mais vamos para o pop-up. Agora eu vou salvar essa página aqui, tá? E vou mostrar o pop-up. Agora eu vou aqui em a opção que foi adicionada que é o pop-up. Eu vou clicar aqui, eu já tenho um pop-up criado aqui e eu vou te mostrar, tá? É bem simples, eu vou uh, excluir esse aqui e vou criar um novamente. Ficou muito simples criar um pop-up agora, tá? Esse pop-up você vai escolher entre ou Redirect ou pop-up, tá? Vamos lá, vou colocar aqui pop. Opa. Aqui eu vou adicionar, eu adiciono uma imagem. Eu já tenho aqui na, na biblioteca aqui a imagem do webinar do Douglas, tá? Por sinal é muito bom também. Vou deixar aqui que é um webinar sobre tráfego, tá? Então é, vou publicar, publiquei certo aqui. Já fiz então, vamos voltar lá para tá perfeito aqui. Já fica aqui, certo? Vamos para a página clonada. Vamos aqui nessa aqui que a gente não colocou categoria nenhuma que é o 4, né? Então, aqui na página clonada, você pode adicionar um pop-up. Se fosse você for usar um pop-up é ser interessante você não usar o redirect tá eu vou só copiar esse link aqui é não usar o redirect eu vou aqui em pop-up de saída e procuro pop-up para desktop ou seja vai aparecer somente para computador você quer que apareça para celular também pop-up para celular certo como é que você quer que abra na saída na né? entrada da página o que que você quer então é recomendado aqui não existe ao sair tempo de carregamento não uso sem animação ou com animação. Vou usar aqui uma animação. Aqui as cores você pode alterar as cores do pop-up, né? Eu vou recomendar que você deixe sempre aqui transparente para ficar só a imagem, mas depende muito do que você vai colocar, né? No pop-up você não precisa colocar só uma imagem, você pode colocar um texto, ou seja, você eh, determina o que que vai aparecer no pop-up, tá? É, informação importante: você precisa estar tá com o editor Gutenberg, tá? Então não não dá para usar no no editor antigo do WordPress, tá? Então quando você for configurar, passa para o Gutenberg. Se caso você não gostar do Gutenberg, você usa, depois de configurar, você usa o editor normal. Vou colar aqui a página e só para deixar claro que aqui eu não fiz alteração, de checkout, nem nada, só está sendo como exemplo das novas funcionalidades. tá Então agora vai abrir aqui. E aquele pop-up, quando a pessoa for sair da página, for sair da página. O pop-up abre. Ele abriu esticado assim porque eu botei o efeito de ele abrir assim, mas você pode colocar, tem vários efeitos lá ou sem efeito, tá? Ó. E a pessoa clicando aqui, ela vai ser direcionada para o link que você configurou lá no pop-up. Deixa eu voltar aqui, é, nesse pop-up aqui, abrir nova guia. Eu não coloquei o link aqui, eu vou mostrar para você agora como é que coloca. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, links alternativos e o funil aqui ó, você subiu a imagem. Na imagem você vai colocar o um link, tá? Então vai colocar o link do seu aqui. Vamos clicar, vamos vamos clicar, clicar na sabinha aqui e dizer para abrir uma nova página. Feito isso aqui, você publica, tá? Então eu vou atualizar agora aqui. Vamos ver se... Esperar carregar a página. Apareceu e agora fica clicável. Opa, não apareceu. Show, show. Eu... voltar aqui em página clonada. Só dar um. Uma atualização aqui na página. Esse daqui, atualizar. Deu. Agora vai. Esperar carregar. E quando sair, vai ter aqui a imagem. E a imagem vai ficar clicável. Aí quando eu clicar vai abrir o, o webinar então você pode fazer isso com os seus produtos que você vai promover clonar a página deles e adicionar caso não tenha no caso dessa página do método turbotráfico ela não tem esse pop up né? então se você promover ela vai ficar aqui o cara não vai querer comprar vai sair então você pode adicionar esse pop-up aqui para levar ele para um treinamento e nesse treinamento você aprender tráfego com a pessoa aprender com tráfego com o Douglas e através disso quem sabe comprar o curso dele tá então era isso que eu ia te mostrar nessa versão do, do, do Superlinks. foi adicionada muitas outras coisas aqui internamente de melhoria tá mas o mais interessante foi essas aqui do pop-up clonagem essa mudança aqui certo tem ativação de cookies tá continua do mesmo jeito e é no mais, era isso aí. Tá, nós estamos com uma nova página do Superlinks. Tá, então se você ficou com alguma dúvida. Do Superlinks, você clica no link abaixo aqui, você vai ver aqui a página que explica passo a passo tudo que o Superlinks faz. Tá, eu tenho absoluta certeza que se você não tem esse plugin ainda, você vai querer adquirir ele. Tá, clica no link abaixo que você vai ser direcionado para essa página. E tem o um vídeo explicativo aqui vídeo explicativo da função aqui, a função de confirmação dupla de cookies. Clocker avançado e as demais explicações, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o like aqui embaixo do vídeo, tá? Não se esqueça disso, ok? inscreva no canal. Eu vou deixar também o link do Instagram. Qualquer dúvida, você tira sua dúvida comigo lá no Instagram também. Por aqui pelos comentários e também no Instagram, ok? Me segue lá. Um forte abraço e até mais!